E aí pessoal, aqui é a Paloma Estou jogando nas ranqueadas Estou enfrentando a Shulie A Julie, ela é uma personagem muito legal Ela gosta de soltar o Kikuki dela E o que é ruim é a mão dela. Essa mão dela. Quando ela dá, é ruim de sair. Meta farofa. Nossa, ela não para. Vem invadir. Sou... Não! Eu soltei meu Vin para absolutamente nada. Round esse round eu preciso ficar prestando atenção. Eu. Oh, oh. Você para! Mil. Oh. Esse cara tá acostumado a dar farofada. Tem que ficar muito atenta. Eita, me colocou no lugar com esse golpe. Toma aqui meu V-Trig. Oh, eu ainda errei. Não ia pegar ela em cima, dando um filão de cima. Ai, gente, acontece. Vai, só mais um pouco. Uh. Meu, essa mão da Chuli é pra matar mesmo. Não sei vocês podem enfrenta. Eu não gosto dessa mão dela, ela dá. Eita perna! Gente, esse Kiku que ela aprendeu andando com quem? Quem tava jogando ela olhando na bunda do. Ela falou: com quem? Tirou minha cabeçada meu. Que roubo da deu essa pernona Fazer o um clima E ó, uma só <risos> Eita Meu, essa mão dela O que, que vocês fazem Com o personagem que vocês têm? <risos> e que quem joga com o Zangief É ir pra cima, né gente Que Ops, oh, chato. Olha, tá bem, viu? Tem precisinho rápido aqui. Vamos ter que ganhar. Eita farofa olha! Eu fui soltar meu vitrine e que o golpe dela soltou e veio com a mão que eu não gosto. Tá. Ah. Pena que não para. Duas horas. Vem com essa mão. Não, não. Não, eu achava que ia soltar o golpe da pena de novo. Eu, eu tô dando aqui, segurando com o V-Trigger e tentar chegar perto. Segurar e bater. Um ruim quando a gente erra. É. Ó, oh, que doida. Morre! Gente, o morreu quando to vai não morre para de dar que cookie ah, Pss, já era o especial bonito dela vai e lu E é aí, né... Beleza. Beleza! Ah, eu ganhei! Ora, sua inconsequente! Uh -huh. Mas por quê? Veja o que fez com ele! Uh -huh. Que maldade você fez comigo! Round Pessoal, aqui como ela tinha ganhado duas partidas, é, eu voltei de novo nas ranqueadas e veio o mesmo personagem. Eu tô enfrentando e, e eu vou com tudo mesmo. Toda vez que eu falo que eu vou com tudo é porque tem que ir. Se eu perde, é isso a farofa sozinha. Deixa ela aqui nesse canto vai, Julinho, morrer. Round two. que fechar logo esse round. Ela ganhou dois. Me esforçar para esse aqui, ó. para não ficar nessa vergonha. Chega! Olha! Quer ganhar de perfect. Perfect não, né, amigo? Eu tô bem esperta. Meu clássico. Não deu. Tá agarrando o ali. Ah, agora você tá fugindo, né? Ah, Chuli. Saiu do meu agarrão de novo. Deixa você. Olha, eu só vou perdoar a Chuli dessa vez porque eu tenho uma blusa igual a dela. Essa vermelha, mas eu preciso ganhar essa. Ela nesse canto aqui, meu pilão. Toma banho. Tem toda hora dando isso. Calma, chulinha. Toma. Só mais um pouco. Ah. Saiu dali do cantinho, né? Meu, só o risco. Você morria já. Não tinha nada. Não, ainda eu olhei pra ver se eu morria. Mas não é possível. A menina tá demais. Oh, vou tentar recuperar aqui aquilo que eu perdi. Meus pontos de volta. Eita, ela vem ela com essa mão. Olha. Toma aqui, ó, esse pilão e fica quieta. Vadia. Toma aqui minha porrada vai fazer da pose tudo morrer. Round <risos> eita mão chata dela. Eu achava que ela ia andar de novo a farofa. <risos> Outra vez! <risos> eu já tô até esperando aqui toda hora a farofa não dá. Ficar aqui. Olha, saiu do canto. Calma, eu preciso fazer alguma coisa. Isso aí não vai ficar desse jeito. Toma, meu Metrique, você esqueceu, foi! Olha, Derrei. Tchau, amiga. Eita, não morreu. <risos> Ai, olha só aí, roubando. Vai assim mesmo, com a porrada. Eu sei que golpe que ele ia fazer ali, mas foi. Meu <risos> o meu, ainda bem. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, comentar e, e também compartilhar com os amigos, tá? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau.